Tipo, assim, quatro passos para você escrever uma, uma coisa com facilidade. Um, você pode já definir um assunto. Tipo, quero falar da palestra, eu quero falar da minha palestra de rap hoje. O meu assunto, palestra de rap. Resumo. Dois, resumo. É, eu quero fazer uma rima que fala da satisfação de ensinar o rap. Então eu falei, coloquei o nome de um tema e resumindo uma, uma frase que eu quero falar. Palavras-chave que vêm na minha cabeça. Ensinamento, aprendizagem, musicalidade, ancestralidade, verso. Não quer dizer que eu vou usar todas elas e não quer dizer que eu preciso rimar todas elas. E quatro versos. O maior ensinamento é a aprendizagem, resgatando a ancestralidade com musicalidade. Então, tipo, você vai fazer uma direção para você não sair muito. Tem gente que prefere rimar mais solto. Às vezes, se você quer fazer uma coisa complexa, vale a pena seguir esses quatro passos: o assunto. Um resumindo assunto, palavras que tem a ver, e depois você já faz o rap. O bom de fazer palavras-chave é o quê? Por exemplo, se você for fazer um rap sobre futebol, o que você pode colocar nas palavras-chave de futebol? Segue o bola. O líder. bola. Gol. Gol. Vitória, o que você falou? Vitória aqui. Jogador. Jogador. Segue Gol. o líder. Segue o líder. Segue o líder daí outras coisas, por exemplo, cabeceiro, roleiro, escanteio, atacante, centroavante, zagueiro, goleiro, guerrino, guerreiro, guerreiro. E daí o que acontece? Provavelmente se você for fazer uma música de futebol, você gasta as palavras que tem no futebol, no universo futebol. E aí quando você for fazer um outro tema, provavelmente você não vai usar tipo escanteio, segue o líder, bom futebol. Porque são, são palavras específicas. Quanto mais você escolhe a palavra do universo do que você quer falar, mais original fica. Porque senão fica aquelas pessoas que fazem rap sobre vários assuntos e tem sempre a mesma palavra. Parada, levada, né? tipo, estou no futebol, essa é a parada, vou jogando, vou fazendo, exemplo, minha... tipo, fica sempre os mesmos finais pra, e o assunto fica, não aparece nas rimas. Então, é uma forma aqui de estruturar